Olá pessoal, estamos de volta aqui para podermos dar sequência nos vídeos que a gente iniciou aí, né? Falando aqui um pouco é, dos problemas constantes da direção do Honda. Em específico, Honda, porque eu estava reparando aqui uma caixa do Honda 2008 caixa de direção hidráulica. Tá, e temos aqui recebido uma caixa elétrica, uma caixa que equipa aí os Hondas 2009. Já ouvi falar que tem Honda 2009 com caixa de direção elétrica, mas para mim é 2010 em diante, tá, 2010 em diante, e em especial 2010 até 2012. É os que tem dado mais problema com o que? Com desgaste de peças internas. E ali provoca muito barulho. Né? Muitas vezes acontece da direção ficar até um pouco dura. E a manutenção dessa caixa é um tanto quanto difícil. De achar gente com disposição para poder fazer esse tipo de reparo. Tá? Enquanto uma caixa nova, que é o que você vai achar aí nas concessionárias. Está para mais de 12 mil reais. Tá é certo? Então, para quem tem Ronda, é claro, tem que arcar com as despesas. É a manutenção, correto? Mas a grande verdade e realidade do brasileiro hoje é a de não ter condição de fazer manutenção de reparo, nem de populares, nem de carros mais simples. Tá? vão é, que dizer de carros. É, digamos assim é, é melhores mais bem constituídos prêmios né muitas vezes então é aonde que é, estamos aqui para poder ajudar apenas ajudar tá certo comentários pejorativos ofensivos por favor guarde para um outro momento para uma outra coisa tá em que talvez a gente chegue a ofender alguém isso não vai acontecer jamais então, faça seus comentários sim, mas comentários que nos ajude aí a melhorar a nossa atividade. Outra coisa também é comentários em relação do tipo, aqui ah, óleo que eu devo usar no meu carro. Ah, tem um barulho aqui, você tá lá do outro lado do país. São comentários que infelizmente, querido, eu não vou responder, tá bom? Agora, comentários do que diz respeito especificamente ao vídeo em questão, certo? Em que postarmos aqui em todos os canais e plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, comentários é, acerca é, é, é, de um problema em que quem sabe você quer trazer para a gente resolver, aí estaremos sempre dispostos tá? e com atenção ali para poder responder no momento certo, amém? Pode ser que não seja imediatamente ou no mesmo dia, tá? Fique atento aí a sua caixinha de comentários. Mas vamos aqui ao vídeo em questão. Está aqui essas caixas, tá? Eu vou virar aqui a câmera. Vou ver se eu consigo virar. Eu acho que não. Mas eu vou interrom interromper aqui um pouquinho. E volto na sequência com a imagem para as, para as caixas ali, tá certo? Continuando aqui o nosso vídeo, tá ok? Está aqui a caixa de direção Showa. Observe que as duas aqui de marca Showa, olha só. Tá? Porém, uma é para sistema hidráulico, olha só a diferença. E outra é para sistema elétrico, olha só. A elétrica vem com motor aqui, vem com sensor eletrônico aqui, vem com a engrenagem muito grande aqui dentro, né? Enquanto a outra aqui é só o corpo de válvula. Tá certo, que recebe aqui por direcionamento desses tubos. Ó, o lado em que a qual você vai trabalhar é uma caixa de direção que a gente acabou de fazer. Tá, vai ser instalada ali agora no Honda já já pelo nosso mecânico Alex. Tá bom. E eu quero te falar que os principais problemas dessa caixa: quais são hidráulica e é vazamento, tá? Retentores internos. E externos ou laterais aqui tá? Retentor aqui do corpo de válvula Que vai aqui Costuma também estourar o de baixo Ou de cima que já é mais raro Mas também pode acontecer Uma folguinha talvez na cremaleira Aqui dentro É mais raro É mais difícil de acontecer nessas caixas Mas também pode ser de acontecer tá? Aí é caso de retífica Também, também prestamos Esse serviço aqui de reparar Caso seja só esse barulho. Mas vazamento em si, a gente tem aqui como trazer para você o reparo. E agora, né, com exclusividade e, e digamos assim, é, com a nova roupagem, né, o serviço de reparação de barulho dessas caixas elétricas. Desgasta mais a cremaleira, mas essa aqui está bem novinha. Repare que essa cremaleira aqui não tem ferrugem, olha. Não limpei ela ainda, porque não desmontei e não comecei a revisar. Tá? Temos que trocar aqui o chicote. Né? O chicotezinho veio arrebentado, mas vamos colocar um chicote aqui em bom estado. Não vou dizer novo, mas em bom estado. Tá? Para funcionamento, perfeito. Não tem barulho no embuchamento dela, mas vamos verificar se preciso trocar. Tá? Então está uma caixa muito bem conservada. Né, o carro que, que a qual ela estava instalada sofreu perda total, mas a caixa se, se manteve íntegra, correto? E os efeitos mais comuns, como eu disse, é desgaste da cremaleira, bate ali a bucha, tá? Talvez desgaste do sem fim também aqui embaixo, tá certo? Sensor de ângulo pode, pode haver alguma pane por conta de entrada de sujeira ou água, motor elétrico também pode acontecer de parar e direção ficar dura, né? Batidas aqui no, no, no, no lateral né ou é, é, bucha externa que tem a bucha interna que é lá dentro e a bucha externa né ou lateral é alguma que mais comum acontecer a gente está pronto aqui para poder te atender tá certo então você cliente você amigo você entusiastas quer aí dar um talento no seu carro Tá com esse problema é só nos procurar tá certo e você mecânico quer saber quem sabe Exclusivamente como reparar especificamente essa caixa de direção, correto? É hidráulica é mais comum de aparecer aí para reparo. Trocar os reparinhos dela, CRA. O CRA para esse sistema é bom, garantido, tá? Não falha. Agora tá deixando desejar em outros reparos aí, tá? Já conversei com o pessoal lá da central, esperamos, é, né, que eles consertem. Max Kit já dá mais, menos problema. Temos menos problema. Então, você que é aí da região de São Paulo, quer procurar aí o nosso amigo Jurandir. Jurandir, tá? Não esqueça esse nome. Max Kit. Quer comprar reparo bom? Procura o Jurandir ali. Fala que veio da minha parte aqui, Alexandre, de Volta Redonda. Que ele vai te dar um descontão ali especial na compra ali de kits. Reparos. Para todo tipo de sistema de direção, tá certo? Então, você caso queira fazer trabalhar com esse tipo de reparo, a gente tem cursos específico de caixas de direção. Curso específico a caixa elétrica, curso específico para caixas hidráulicas. Não somente do Honda, como de todos os demais. Tá? Temos algumas aqui para revisar, ó. Muitas caixas para revisar, tá? Mas Esperamos poder, quem sabe, produzir um vídeo de cada uma delas. No momento por hoje é só isso. Tá certo? Forte abraço e até mais.